Agora brilha No universo aquecendo a terra Não existirá E a lua que ilumina a noite Tão formosa quando está cheia Não existirá E as estrelas todas cintilantes são tão belas lá no firmamento, não existirão. Porém existe um lugar Que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar. Pois a glória do Senhor ali será Luz da cidade Porém existe um lugar Que não precisa de um sol brilhante Glória do Senhor, ali será. Sei quando será o momento Em que a terra ficará inerte Em meio à escuridão E este mundo ficará abalado Quando o pleno dia em negra noite se tornar por oh. Precisa de um sol brilhante ou noites de luar Pois a glória do Senhor ali será Precisa de um sol brilhante Ou noites de luar Pois a glória do Senhor Ali será Luz da cidade